Meus amigos, estamos de volta aqui no canal Mais Brasil. Vocês percebem que eu estou aqui na cidade de Santa Fé do Sul, eu fico com muita vontade aqui. Minha cidade aonde onde trabalhei por muitos anos como... É, repórter da Rádio Dinâmica como é, narrador de futebol, como repórter de futebol fez um monte de coisa aqui, manda um abraço para o Carlinhos, o Carlinhos está por aí ainda né? tá. bom, do meu lado está aqui o um Vaguinho, mas você já se inscreveu no canal? não né? então se inscreva no canal Mais Brasil, ative o sininho para que vocês possam nos, nos assistir nos acompanhar com muitas movimentações, nós estamos aqui na cidade de Santa Fé do Sul, ah, tem também o Conexão Brasil Rádio Tá? Onde nós estamos nas rádios de Aparecida do Oeste, na Águia FM também, todos os dias de manhã. Onde nós estamos também na, na, na, na, na, na, na Futura FM de Comendador Gomes. Onde nós estamos também na, na, na Planeta Rádio né? 87,9, na cidade de. Pirajuba e outras tantas rádios brasileiras, onde nós participamos todos os dias das 6 às 8 da manhã pelo Conexão Brasil Rádio. Meu amigo Wagner Lopes, o Vaguinho, a, a, a, nos seus programas, conversando aqui com o Evandro e com o Benício, chama né, o famoso Bolacha, né, é, né Vaguinho? Correto. É, é grande, Vaguinho. Né? Saudado daqueles bons tempos, né, Vaguinho? É, eu estava vendo aqui a sua entrevista com o Evandro Moura, o nosso vice também, o capitão Benítez, e pelas contas, eles fazem 34 anos, né, Sérgio? 34 anos. foi em 87, é. 88... Naquela época aí, eu tinha 12 então, anos, né? É, já faz um bom tempo, você ainda é jovem, hoje aí com os... Ah, tá um pouco eu estou tudo no meu esquema, Benítez. Mas aqui cinco mandatos, isso significa que você tem uma folha de serviço prestada pela cidade, né irmão? Sou muito grato, Sardinha, a nossa população, a nossa cidade, né, aos nossos amigos que sempre depositaram um voto de confiança para que a gente pudesse estar fazendo o melhor para a cidade, frente ao nosso legislativo. Né? Foram mandatos alternados, né, nesse, nesse espaço aí também no governo do, do seu Armando lá atrás, eu comecei a Prefeitura, sendo o Diretor de Cultura pelo governo dele e também no primeiro mandato do Itamar, né? onde você nos acompanhou na Fundação do Mar, do Movimento Atuante de Renovação, que contribuiu muito para o processo político daquele momento né? na cidade e também é, nas nossas mostras de teatro, enfim, todas as nossas atividades nós tivemos a oportunidade de de fazer contribuir para a cultura de Santa Fé do Sul e você naquele momento foi um grande parceiro nosso, tem muito que te agradecer, é, são coisas que ficou no passado, mas está sempre viva e presente nas nossas lembranças. Sim, sim, sim. E assim, é, só te interromper, tá. é, depois vim a ser também secretário de esporte junto com o Itamar no seu segundo no, no, no e terceiro mandato. Tá. De futebol de, de, de, futebol de salão, é, foram várias atividades que nós tivemos frente ao esporte, assim foi muito Conta, importante é para a cidade, né, para nossa região. E aí nós tivemos a iniciativa também de estarmos aí criando esse time de futsal que o Itamar abraçou e também acabou sendo muito bom para a cidade e também politicamente para ele que depois a se tornar deputado estadual. Foram Várias conquistas pela TV Progresso Antiga, Sim. depois TV Tem, pela Record, o Campeonato Paulista do Interior, o Campeonato Isso Estadual. Até muito. Chegamos a disputar a Liga Nacional, né tivemos, hoje você está em Frutal Sim. em Minas Gerais, vamos jogar em Uberlândia, Belo Horizonte, então percorremos aí praticamente a região sul, sudeste e centro-oeste do nosso país, com o nosso time de futsal representando a cidade, a nossa região e o nosso estado. Você lembra do Cidade contra Cidade? E nós escrevemos em Frutal e ganhamos, lá dentro de Frutal, Santa Fé ganhou de Frutal lá do programa de televisão. Sim, programa do Silvio Santos. Silvio Santos? Né? É. Desculpa, só, hoje, já eu sou... Tô... Isso é bem antigo, né? é... <risos> é bem antiga. A gente era bem novo, hein? É. Você, nós éramos crianças, é, né? É. Foi quando o, o Programa Civil Santos teve em Frutal, é. Santa Fé, disputando com Frutal e... A gravação foi em São Paulo, né? Porque a Sim, a gravação foi exatamente. Santa mas... Fé, naquele momento, ganhou uma ambulância, né? Por exatamente. Porque a servia a Santa Casa. E me recordo muito bem, que eu era bem jovem, né? Mas meu tio, o Itamar, Tamar Dota, ele Tamar, foi um exímio é, jogador aí, e ele foi. Tinha um, um momento do, do, do programa que era a bateção de pênaltis, né? A cobrança sim, de sim. pênaltis. O, o Murso, irmão do professor Moacir, que era o goleiro, e meu tio, foi chutar. E tinha um chute muito forte, né? E por trás do gol ali, atrás da cortina, tinha os vasos que sim. mudavam sim. o cenário, e ele era só três penalidade, ele fez os três gols para o Santa Fé e o Murcio defendeu também, só que ele arrebentou todos os vamos lados buscar. que estavam atrás lá no programa, Não, são é, uns... de lembrança, hoje ele mora em São Paulo, está lá já há muito tempo. Histórias tá fantásticas, é, né, Vaguinho? É. São muitas ah, histórias. Vamos buscar, porque isso é história, aquela coisa, é. Vaguinho, é, na, na, na época, na época do, do, do, do que nós dizemos que foi como foi fundado por você é. e nós enfim juntos fomos lá pegar assinaturas eu ia fazer eu fiquei várias e várias semanas acompanhando pegando é. assinatura das pessoas que sol que né ardente da ponte para é. construção da ponte, é. ponte ferroviária, e eu lembro que nós recebemos aqui em Rubiné a visita do então Saudoso Ulisses Guimarães é. né? Correto. Hum, hum. Nós tivemos ali, assim, nesse momento, o Edinho, né? Edinho, o... hoje prefeito de São José do ele... Primeiro prefeito mais jovem naquela época. É, né? ele teve o seu primeiro mandato em 1982. Eu estava com perto... cinco anos. <risos> Eu já morava lá em São Paulo, que saí, fui para estudar e. Lava eu e meu irmão, e o Edinho ganhou e foi morar com a gente, né? depois eu acabei, trabalhava na Teleste, acabei me transferindo para Rio Preto e o Edinho continuou morando com ele lá durante um ano, até uh, prender todas as situações no seu primeiro mandato, depois ele acabou levando a família, mas assim, a gente, por várias vezes nós tivemos ali na, na ponte, colhendo essa assinatura, como você bem disse, também esteve sempre presente, e era, ficava o dia todo ali, no um quente da nossa <risos> Mas isso, essas assinaturas foi, compensador. foi compensadora porque hoje nós temos aí a ponte rodoviária Ferroviário, foi lindo, um grande lindo. trabalho do Edinho, do Hollenberg, do Voolo, que foi senador isso. do Mato Grosso, né? É, exatamente. Não tinha nem feito ainda a divisão do Estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E o Ulisses teve no momento aqui. Sim, junto o momento Fresh Quercia. Mas naquele, como não tinha ainda a, a reeleição, né, era só um partido, Franco Montoro, é. Fernando Henrique, o Maricó, <risos> enfim, depois dessa reeleição serviu muito para separar aí, grandes amizades, bons amigos, mas aqueles que às vezes fazem pelo poder, simplesmente por sabe uma, uma ganância política, sim, né sim. aqueles que fazem política realmente para a população, com certeza ainda continuam sendo amigos. Com todo respeito e memória, inclusive, ao, ao governador Orestes Querser, é, quando a ponte estava em construção, o Orestes veio fazer aqui uma campanha, pra, novamente não se elegeu, eu novamente ser sempre... candidato, ele era Presidente, né? Não. Governador? governador de São Paulo, certo. e eu vim como mestre de cerimônia, lembro disso nitidamente, e o Orestes Coerza disse que estava inaugurando precocemente a ponte ferroviária, que era a obra dele. São fatos que, que são histórias que a gente viveu e que histórias da política, Histórias né? da política que, que os jovens os nossos jovens, é, Santa Fé do Sul e tudo todo, todo não o Brasil, sabem, não né? sabem disso, Vaguinho. E é por sempre, bom, momento, sempre, sempre bom estar tá sendo lembrado é e contado essa né? história, é né, Vaguinho. Vaguinho, me fala um pouco da câmara de, de, de Santa Fé do Sul. Sadia, nesse momento nós estamos aí aproximadamente um pouco mais de de 100 dias, né? Tivemos sete sessões ordinárias, se eu não me engano, seis extraordinárias. Temos procurado desenvolver um, um papel assim, muito é, correspondente aquilo que as pessoas esperam da gente como legislador, como vereador né? e temos assim, acompanhado muito de perto aí a evolução do trabalho do nosso prefeito Evandro Mura e do nosso vice-capitão Benítez Benítez, como você já o entrevistou, além de vice-prefeito Também está à frente hoje do Centro do Universitário Que é o, o Unifunec, né? a antiga FUNEC ah, esse, da sua época força né? total hein? É, Tem feito lá também um belíssimo trabalho A FUNEC precisa passar por uma reestruturação Está passando e tenho certeza que é o aí desses quatro anos a foneca vai ser bem diferente da forma de que quando nós entramos o capitão Benítez pegou E o Evandro Muro é a mesma coisa tem procurado dar o seu melhor Tem trabalhado aí 24 horas por dia Incansavelmente Tem procurado buscar os recursos necessários Junto ao governo do estado E também ao governo federal E aproveito também já esse gancho Acabei de falar agora aqui com o deputado Estamar Borges para ver se ele estava na cidade Mas ele está em São Paulo. É São Paulo Te mandou um grande beijo, um grande abraço Te parabenizando também pelo seu trabalho Que você vem realizando ao longo da sua vida e como Obrigado, já grande Então assim, Santa Fé hoje Sardinha é, está em boas mãos né? e acredito que essa administração, Levanta Muri e Capitão Benítez e a gente, frente à Câmara Municipal, nós vamos procurar fazer diuturnamente um grande trabalho, porque Santa Fé merece e Santa Fé tem pressa. Você sabe do que eu tenho saudade? Eu não sei se esse pessoal está aqui com a gente ainda, zegação. Zé Garçom está aqui. Zé Garçom é uma lenda. Da é uma lenda, pessoal um saudade forte, deles. Do, do cacareco. Do cacareco. Dona, Dona Zilda? Dona Zilda está aqui. mora tá próxima mora, aqui. Está tá aqui, tá aqui ainda, com tá a gente. Aqui. Depois nós vamos passar ali. Vamos para dar um beijo um para a Dona Zilda. a Silvana aqui. É. Silvana! É. E daqueles meninos, aqueles que eram meninos, que eram hoje meninos. São, nós fundamos o mar. E, e o Clebinho? Mar, fundamos o mar, né? O mar nós é o é Clebinho, é o doutor Mano. O Cleber. Mano, Mano, Cândido, né? O hoje, Cândido. Hoje é doutor Cândido, advogado. É, né, ele tá sim, mora aqui ainda. Embora. E o sim, Clevinho. O Ciclaído, o Cleber. moram todos aqui, o Júnior da padaria. Até o, o Júnior, no último dia 30, agora encerrou as suas atividades ali frente à padaria, né? Porque ele, seu Daço depois faleceu, o Júnior continuou frente sim. ainda, mas completou ali 36 anos e 60 anos da padaria Nossa. São Paulo. Padaria. Era um ponto de encontro dos soldados. É, passe, é né? exatamente. Então, Saudades, chegou, né? Nós prestamos uma homenagem aí à família Faria, ali, na, na última sessão, uma moção de aplauso a todos eles da e família. E aquele Ciricultura existe ainda aqui? É, nós resgatamos o cinema na época do Itamar. Do Itamar, né? exatamente. Em 94, se não me engano, né? Com muita luta, foi, foi, foi uma fantástica. grande conquista, né? O Tamar falou, ó, se vir aí, preciso Sim, que, que abra esse cinema. Sim, é. E foi uma, uma grande briga aí para as pessoas que estavam ali ocupando espaço, mas graças a Deus existia um programa, Cine Paradiso, Cine do Paradiso. governo do Estado. Lindo, lindo. Eram 23 lindo. cidades que iriam ser contempladas e no momento eu estive em São Paulo para buscar um projeto para se construir o, o que hoje é denominado complexo turístico, cultural, que era a construção do nosso teatro, do e também da nossa biblioteca, enfim, um espaço cultural. Aí eles nos... nos fez a sugestão, imediatamente eu liguei para o Itamar de São Paulo e falei, olha, eles até fazem o projeto, mas tem essa questão do cinema, vamos tocar em frente? falou, pode bater o martelo aí. E o cinema tá hoje está aí funcionando, passa a questão da, da, da pandemia, né, está suspenso, mas a semana que vem uma nova diretoria assume ali os trabalhos, né, o governo Evandro Moura, Evandro Moura mais uma vez se, se prontificou, está a estar através da sua administração, também está ajudando o SIC e o SIC vem aí é, com grandes novidades. Sim. Que é, o, é o SIC, é, foi, quando ali, eu era vereador eu que denominei esse nome, que é o sim? Centro Integrado de Públicos. Você era vereador? É, ah, <risos> ainda sou <risos> amigo. Nenhum dos, é, dos mandatos. Nenhum dos mandatos. sabe outra Seja coisa? De cultura. Sabe que, que outra coisa que me lembra com muitas saudades? Foi que o Vaguinho trouxe vários nomes Cantores, do teatro né, brasileiro, é. brasileiro. As nossas Mostras nacionais de Teatro. Foram é. fantásticas. E uma delas eu fiz uma entrevista... Foram nove, viu, Serginho? Foram, Foram nove. nove, nove é. A Mostras Nacional do Teatro. Começou como Municipal, Regional, Estadual, depois terminou como nacional. como nacional E outra coisa, é, isso há muitos anos atrás, é, como é que era o nome daquele ator? Eu fiz uma entrevista com ele... Zé de Abreu? Zé de Abreu também é, entrevistei, mas não, aquele ah, que eu... O Jesse, Valadão. Jesse, Valadão. O Jesse Valadão. Jesse Valadão, eu fiz uma entrevista com ele de quase uma hora, quase me bateram. Eu sentei lá o Elias filmando Bom, naquela é... filmadora do tamanho de uma mesa, né? <risos> Fita grande, mas não importa. O Elias boa está cara. por aí. Está Elias. Bem, boa demais. Um boa beijo o Elias. E aí eu, eu comecei a gravar com ele, com o Géssimo Baladão, que era um amor de, de pessoa, como é. ser humano, né? Ele era conhecido como machão do Brasil, da televisão brasileira. E eu comecei a gravar com ele e nós tocamos. E eu, eu lembro muito bem que eu perguntei para ele, por que que o cinema brasileiro é falido? Já que a televisão se cria produtos maravilhosos, já naquela época, né? E ele disse que era por falta de investimento. Então, eu, me, me, boas recordações, entrevista com o Géssio Valadão que eu fiz, e quando terminou a entrevista, o, o, o, o diretor né, falou para mim assim, ô, oh, você pensou como ia é ficar só com você, rapaz? Eu falei, não é, é que eu embalei, mas não podia, mas agora já foi. Mas, Realmente, eu fiquei mais uma hora fazendo uma entrevista com o Jéssico pela atenção, pelo carinho. Zé de Abreu, Zé de Abreu nos deu uma entrevista muito rápida, que ele estava com muita pressa. Aritoledo. Aritoledo. Ah, Rapaz. Foram vários, foram vários. Foi fantástico. Saudade desse tempo Saudade aí, desse, desse tempo. Aí, é bom lembrar, né, Vaquinha? Estamos torcendo aí porque o nosso prefeito, Ivan do Moura possa resgatar esse momento através do nosso secretário Márcio Adalto, Sim. Né, que está hoje frente à praça da Secretaria de Cultura e Turismo, possa aí... Tem! Botar... Aqui tem teatro municipal, não tem? Hoje tem! Graças à nossa época a gente fazia tudo de improviso. Tudo né? de improviso. Esse e fazia. De... Então fazia! Então é bom! Ó, é bom que vocês, autoridades das prefeituras maiores aí, tem prefeitura aí de 60 mil habitantes que não tem um teatro municipal, tá? E que não tem coragem a prefeitura que tem a pasta, né, que tem a pasta, é a pasta lá de cultura e não investe no teatro. Teatro, tem, teatro é cultura, musicalidade, tem que investir, gente. Acorda, ó, cai a ficha. É, também temos os festivais de música, de Nossa. MPB, Você né, lembra aqueles festivais que nós fazemos sertanejo também, que nós é, fizemos na Tavera não Foram vários, né, MPB, sertanejo... Até de carnaval, seu Arlindo, uma vez, fez o Raimundo Silva que venceu. Exatamente! Exatamente. Sim, <risos> Raimundo! É, Raimundo! está por aí ainda, né? Hum, Raimundo está por aí, está no problema de saúde, mas ainda está... Dá um abraço tá, para o de pé. Era Raimundo, para quem sabe. não sabe, representante Santa Fé Sul com muita categoria, participou dos dois filmes do é rico. Eu é. tenho uma entrevista histórica lá com o Raimundo, né? Uma entrevista que ele deu agora há dois, três anos atrás, quatro anos atrás, que ele falou com, ele, com a gente, é, nos recebeu na cadeira com muito carinho e nós mostramos para o mundo, vamos reprisar, inclusive essa matéria agora no nosso canal Mais Brasil. quem? Mas uma coisa que você quer lembrar, velho, Tem, nós não temos tempo aqui não, o tempo nosso aqui é nós que fazemos. Embora sim, o diretor eu... possa me mandar embora, mas tudo bem. Não, o diretor é você mesmo, né? Sei, tá. <risos> assim, acho que tudo, você vivenciou esses momentos que ficaram aí no passado, como bem disse, são lembranças sempre vivas uhum. nos nossos cotidianos, né? Fomos sempre. Eu praticamente era sim, era, uma, era um departamento de cultura, mas era eu... Deus e, e eu o efeito da época. Né? Uma coisa, Hoje as né? coisas se evoluíram, cresciam. É, como você vê a questão do, assim, do espaço ali que era feito no tênis clube, as mostras de teatro. Dentro, no camarim não tinha um banheiro, aí tinha que se improvisar <risos> num <no, risos> balde, viu, Sardinha? É. o quê? Mas era assim, feito Mas por, fazia, né, Fazia com né, muito sacrifício, fazia. mas com muita responsabilidade, Trazia, com é. muito amor para poder estar divulgando a cultura na nossa cidade, incentivando o jovem daquela época, né, para poder ter essa afinidade com, com essas atividades, cinema, através da música, do teatro, enfim, de tudo aquilo que era bom e continua sendo bom para a vida do ser humano, do cidadão, principalmente do jovem que precisa... É, da cultura. Da cultura, também do esporte, né, para despertar ainda quando jovem, para que não caia por outros caminhos que são difíceis, né? De hoje nós temos aí são coisas que perturbam demais a família, né? Os jovens, infecção, a, a droga, ou, bom, enfim, vamos tocar nesse assunto porque nós estamos falando de coisas boas. De coisas e boas, eu vejo, né, viu né, aqui. Então tudo foi feito sim, com, com, com muita muita determinação, né? Com, com o apoio de todos aqueles que fica aqui um agradecimento, aqueles que ainda estão vivos, que nós já perdemos muitos, né, Sérgio? É, que, já estão no plano espiritual. Partiram, mas contribuíram, muito. contribuíram. E tenho absoluta certeza que essa nova administração, essa nova gestão, levando o muro Capitão Benítez, ainda que está no seu início, vai com certeza ao longo dessa administração e outras que virão. eu tenho certeza, porque não é uma promessa. né? Porque assim, existe aquilo que podemos chamar de compromisso, Compromisso. Né? então existe um compromisso de poder estar fazendo muito pelo esporte, pela cultura, enfim, por todas as áreas que completa aí uma administração pública. Queridos telespectadores, eu estou batendo esse papo com o Wagner, Wagner Lopes, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que desde aquelas épocas, há 30 tantos anos atrás, quando eu trabalhei aqui na cidade de Santa Fé do Sul, ele já era um lutador para o esporte, para a cultura, como ele disse aí, fazia teatro, mostra nacional, certo? E não tinha não tinha, teatro, não tinha um teatro municipal, mas ele fazia, ele mostrava que era possível. E hoje, Vaguinho, eu quero aqui parabenizar você por nos dar esse resposto porque o Vaguinho que ajeitou toda essa, essa trama para nós vir aqui. Fiquei muito feliz, fiquei feliz por ver... Duas pessoas como o Evandro e o, o Benítez, o capitão Benítez, rapaz, você percebe quando você conversa com eles que há um, uma dinâmica e um entrosamento diferenciado. Eles não estão aqui para serem apenas prefeitos. ele disse uma coisa aqui interessante: eu estava, ele disse que eu estava vereador, realmente, ele está vereador, ele está. Como o Evandro disse, eu estou prefeito, como disse o Benito, estamos prefeito e vice. Mas eu fiquei muito contente em saber que aqui nessa cidade, Santa Fé, do Sul, cidade, estância turística, onde eu tenho um carinho, um enorme prazer de rever, sempre estar aqui e dizer que saber que nós temos aí esta dupla dinâmica, e é óbvio que se tem uma dupla dinâmica, tem uma câmara de vereadores dinâmica Então, parabéns a você, irmãozinho, parabéns ao Evandro, ao Benítez, que eu conheci hoje, mas rapaz, que energia, que força, transmite, vocês viram aí através do vídeo, que através das palavras, você percebe, não são políticos, são administradores, porque existem os politiqueiros, os políticos e os administradores. E a gente viu aqui no Evandro, no Benítez, Acompanhado por todos os vereadores, não tenho dúvida. É claro que vai ter, vai ter alguém contra isso não, não, seria, não, não seria normal se não tivesse. Normal, né? Tem que ter, ainda tem que ter, mas a gente vê que é uma dupla de não. É isso aí, Sérgio, você vê assim, é, finalizando aqui, para a gente assim, conversa, nós três somos filhos de Santa Fé, né? Maravilha. Eu já um pouco mais velho aí, um pouco mais de rodagem, eles me chamam. Quantos anos você tem? Eu tenho 60. 60 anos, você é mais velho do que eu, Patrinho? Mas... De outubro de 1960. Então, não parece, né, Sérgio? Não mas, parece, mas parece que você tem menos, é verdade, parece que você tem menos. Eu já tenho 63 hoje anos. Hoje eles me chamam de baluarte na câmara aqui, os meninos e tá. tal. Então, assim, como disse, é uma eu uma nasci parte. aqui, o Benítez nasceu, o Muda nasceu. Muito né? custoso. Temos a alegria o grande poder, prazer de estar podendo hoje, como homens públicos, fazer o melhor para a nossa cidade. Que é que... E é gostoso. É, é, certeza, Mostrar para os teus netos é... quem foi Wagner. Vale, Isso fica na história. Né? O Benítez, como já disse, também joga ainda, nossa. saiu de Santa Fé para ser jogador de vôlei, teve no Banesco, enfim, várias equipes do nosso quadro nacional, defendeu a Seleção Brasileira, foi vice-campeão mundial, então tem uma história tem uma história, história e voltou para a cidade, desde 21 anos frente aí a nossa a polícia militar, se né? é, aposentou aí, por causa da polícia, foi o capitão, né? hoje é o nosso capitão Benítez, capitão Benítez. Benítez. Lá, ó, e agora é capitão, capitão, capitão, capitão do capitão do Eu, eu, eu tive a alegria e o prazer de mandato retrasado, de ser vereador junto com ele, um vereador muito atuante, um vereador que sempre buscou, é, frente aos anseios da sociedade, procurar fazer o melhor, como vereador teve um mandato, de, dois mandatos, né? no segundo mandato foi o vereador mais votado e hoje... Aí no seu terceiro mandato como prefeito de Santa Fé do Sul. Então são dois jovens que têm tudo para poder fazer o melhor pela nossa cidade. E fica aqui mais uma vez a minha alegria, o meu contentamento poder rever, tá, junto Obrigado. com seus amigos, com a sua família. É, nessa visita em Santa Fé do Sul Santa Fé do Sul as portas estão sempre abertas Eu Para sei. você, para quando quiser vir Não simplesmente para buscar uma matéria Fazer uma matéria Mas está sempre de portas abertas para receber lo aqui E dizer que é sempre uma alegria Um carinho muito grande que nós temos por você E dizer que o seu trabalho Frente hoje a Mais Brasil né? Porque, a Canal mais Brasil, Brasil, mais Brasil e a Conexão Rádio Brasil a... Brasil Rádio é, sempre feito com muita ética, com muita responsabilidade para os seus ouvintes, seus telespectadores Fica aí um grande abraço a todos vocês que, obviamente, estão nos acompanhando através dessa matéria E esse querido amigo aqui, fique com Deus, que Deus continue de te iluminando Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que sempre tem procurado fazer o melhor através do seu jornalismo um abraço. Obrigado, Vaguinho Tô visto de uma figura, um baluarte, como dizem é muito bom Parabéns, Santa Fé Sulenses, pela escolha da dupla para continuar a pujança o progresso dessa cidade maravilhosa. Parabéns. Parabéns, Vaguinha, através de você. Eu quero parabenizar os nossos velhos amigos de luta né, daquela época. Certei. Era difícil. Eu, eu corri a Santa Fé Sul inteirinha, Vaguinha sabe de bicicleta, para fazer as matérias. <risos> né, Vaguinha? Verdade. É, bicicleta. Foi uma das épocas de ouro da minha vida. Bicicleta, mas foi muito um aprendizado. Muito prazeroso, né? É, prazeroso. Arlindo Suto, onde quer que você esteja, velho. Raimundo Silva, obrigado. Helena Coelho Rubim, que está por aí. Dona Helena, é. beijo no coração. Esse pessoal todo que nos ajudou a ser gente, nos ajudou a fazer e aprender o jornalismo com responsabilidade. Que eu vou dizer isso com muita propriedade. Quando se falava em responsabilidade de jornalismo, Rádio Dinâmica não tinha para ninguém. Nós falávamos para quatro, Três estados, São Paulo, Minas e Goiás. Lembra disso? Lembra. É. é e olha, Como o, se fosse hoje. O jornalismo da Rádio Dinâmica era excelência. A programação da Rádio Dinâmica era excelente. Eu tenho saudade do Caxi vamos mandar um abraço pro Nestor, tá né? lá? Tá tá tá. Grande Tá Nestor Machado. Filho dele tá à frente da rádio lá e, hoje, grande, ele tem o Marcelo? Não, Nestor. Nestor o, Júnior. Nestor Júnior, o mais novo, né? É o mais É o mais novo, Nestor Júnior. Um beijo para vocês aí, que vocês possam ser felizes e que nós possamos... Eu tive conversa dia com o Adilson, o Adilson era técnico, trabalhava ah. na gravadora e até me convidou para fazer um encontro entre os antigos funcionários da Rádio Dinâmica, mas no começo do ano, devido à pandemia, acredito que nem aconteceu. Né, Adilson? Mas um beijo gostoso no coração, Deus te pague. Já se inscreveu? Olha aí, está aparecendo aí, ó. Inscreva-se em nosso canal, tira o sininho, é, ajude-me a divulgar e trazer informações bacanas. Tem uma matéria nossa aí com o Roberto Jefferson, que está com quase com 200 mil visualizações, né, diretor? É isso? Quase 200 mil visualizações, uma matéria com o Roberto Jefferson. Semana que vem nós vamos conversar com a deputada presidente do CCJ, a Biaquiz. Ela vai falar a gente sobre o voto auditável, que vai aprovar. Se Deus quiser, né? É. Eu, eu torço. A nossa torcida é grande. É muito para que isso aprove e para que isso seja realizado no Brasil. Um beijo no coração, canal Mais Brasil, Conexão Brasil. Aliás, eu quero antes de encerrar, agradecer o, o Dr. Ricardo Santinho Filho, nosso parceiro, meu filhão, é, o filho homem que eu não tive. né, Ricardo, <risos> a Thais, esposa dele, está aí com a gente, obrigado. E a minha esposa Solange, que nos acompanhou também. Beijo para vocês, muito obrigado por me dá essa sustentação. Não sou nada sem vocês. E não sou nada sem ninguém. Juntos, somos maiores. Juntos, temos condições. E eu estou aqui em Santa Fe do Sul, junto com o Dr. Ricardo, eu vou falar isso aqui ao vivo. ao ar, aliás, né? Porque nós não estamos ao vivo. Viemos para homenagear um grande filho de Santa Fe. Dr. Rodolfo Ali. Claro. Uma Muito figura. Bem. A história, exatamente porque estamos aqui, vocês vão saber porquê. Um beijo no coração, meus irmãos.